Acho que a, a def... Tem morado gente aqui, ó Isso aqui é um pé de limão E aqui nós temos um pé De mexerico, é limão Olha, ó. temos uma mexerica ali, ó Vou ver se é gostosa essa mexerica Isso aqui, ó É um limão Não é mexerica não, é um limão Isso aqui, olha só Isso aqui é uma região montanhosa O terreno fica para lá E aqui, ó, passa aqui um, É uma vala onde desce a água A água dessa aqui passa os carros e aqui, ó Aqui é a mina ó. Aqui é, é da onde ela, é, ela desce lá de cima Ela desce da montanha E desce aqui, ó A água limpinha, ó Aqui o gado vem beber aqui, ó Olha só aqui, ó É água é água de nascente aqui, ó Olha ó Tem aqui, ó Olha que meia aí, ó É mina mesmo, né? Aqui tem umas rochas, ó Eu como sou meio aventureiro Deixa eu subir aqui, Vou subir aqui em cima. Olha só aqui, ó. Vou fazer o pneu que eu preciso segurar aqui. Olha só aqui, ó. Que maravilha. Aqui, veja bem, ó. Aqui é outra mina em outro lugar. Ele desce aqui, ó. Isso também sai lá, ó. Ali tem um bezerrinho. E ali tem outra mina. Eu vou mostrar lá pra, pra vocês. Ali tem, ó. A água desce daquelas montanhas lá, ó. Olha só aqui, ó. Na beira da estrada aqui, ó. Ela desce aqui, ó. Ela é canalizada aqui, ó. Pra não, pra, não, pra não abrir a rua aqui, ó. Ela desce aí, ó. Aqui, ó. Temos aqui umas frutas que eu vou mostrar pra, pra vocês. Temos acerola, goiaba, aí, ó. Tudo aqui, ó, aí, ó. Goiabeira, aqui, ó. E a mina vem aqui, ó. Ela vem aqui, ó. Fizeram aqui um. Olha. Ela passa aqui, ó. O mato cobriu um pouco aqui, mas aqui é uma canaleta. Pra ela não vazar pra cá, ó. E a chuva, ó. Tá vindo ali, ó. Eita, lugar bom, hein? Aqui ó, nós temos outra mina aqui ó, que desce tudo das, das, das montanhas Olha só aqui ó, ah não, aqui é aquela, olha ó Aqui ó, então ela vem aqui ó, aqui, aqui ela desce ali ó E já é outra coisa ó, ela desce pra cá Ó, eu tava lá embaixo e a chuva chegou ela, ela desce aqui também aqui ó, como a chuva chegou eu vou ter que parar o vídeo Pois então, meus amigos, um forte abraço. Mostrei mais essa maravilha para vocês. E até o próximo vídeo. Fui, tchau. Deixa eu correr. Mim de casa. Eita, aqui ó. Olha que lindo, aqui ó. Aqui nós temos. Aqui a enchia, né? Como é que é? Ali nós temos a cerola. Aqui ó. A aqui ó. Que lindo, aqui ó. Agora aqui ó. Queijinho aqui com café, aqui ó. Maravilha, viu? Eu não tomo café, mas dessa vez eu vou tomar. Olha só aqui, gente. Aqui, aqui sim, esse aqui é o esquema, hein? Aqui eu passei correndo, não deu pra mostrar. Olha só, gente, que lindo esse aqui. É. Muita célula mesmo, hein? E grande, ó. É que eu comi queijo agora não, não, não vou provar, aí, ó. Aqui nós temos um pezinho laranja. Olha só, gente, que lindo aqui, ó. Aqui nós temos um pé de enchia ó. É lixia o nome, acho que é, né? Lixia. Se eu não me engano, é um negócio assim. Peguei um aqui, ó. Olha só como é que é. Isso é gostoso. A minha mãe, no Ceará, ela gostava, no Ceará ou no Pará, sei assim, que minha mãe gostava muito dessa, dessa rosinha aqui, ó. Maravilha, ó. Vou até tirar aqui uns pelinhos. Ó, aqui é a semente dela aqui, ó. Isso aqui é a semente dela aqui, ó. Esse pé de planta aqui eu não sei o que é que é, não. Ele tem uns frutos, ó. Meio com uns espinhos. Olha só para cá aqui, ó. É que a rosas aqui, ó. Elas estão murchando, estão secando. Ela tá no final da. Da época. Vou ver se isso aqui nasce, vou, vou levar pra ver se nasce. Aqui um pezinho de goiaba, com muita goiabinha aqui, ó. E aqui mais uma vez as montanhas, ó. Aqui ó, isso aqui é um enxu, no, Ce... no nordeste do Ceará é um enxu, ó. Isso aqui morde, gente, ó. Se mexer, olha, é mansinho aqui, acostumou, mas se mexer mexe para fazer uma coisa aí.